Meus amigos, vocês se lembram daquele remake de Mortal Kombat 1 que a gente jogou há um bom tempo atrás, foi liberado uma demo aí pra nós e tudo mais, e acabou que esse projeto não foi pra frente? Pois é galera, a mesma equipe que trabalhou nesse remake está de volta aí a todo vapor trabalhando no Mortal Kombat Trilogy Remake, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês, porque nós vamos além de dar uma olhada no projeto, imagens e tudo mais, nós vamos ver aqui algumas coisas que eles falaram acerca do projeto em si, entendeu o que, que eles estão planejando e tal, e também sobre uma petição que eles estão fazendo agora para poder convencer a Warner a deixá-los publicar esse jogo aí de uma maneira oficial através desse veículo, através dessa empresa, entendeu? Eu vou mostrar tudo direitinho aqui para vocês: o que aconteceu lá atrás, o que, que eles estão planejando agora. Saudações delícias, isso caiu nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebe os nossos vídeos então vamos lá galera nós temos muitas coisas para poder mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje primeiramente nós vamos passar aqui por algumas informações que eu peguei aqui sobre esse projeto dos caras entendeu e eles já começam aqui ó deixa eu só ajustar o texto aqui para vocês irem acompanhando falando sobre o trigésimo aniversário de Mortal Kombat ó que é no próximo ano e eles gostariam de homenagear essa franquia incrível refazendo a trilogia de Mortal Kombat original para PC e os consoles o MKT é um jogo clássico que combina todos os personagens de Mortal Kombat 1, 2, 3 e o MK3, que também inclui todas as fases destes jogos. Aí, ó, eles se apresentam aqui pra gente. Ó. Então, quem somos? iBalistic, que tem aqui o site deles e tal, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho também, são uma equipe de fãs de Mortal Kombat que se aproximaram do criador da série Ed Boon, em 2016, eu poder refazer o jogo em HD, embora Ed tenha nos apoiado totalmente, a Warner Bros., dona do Mortal Kombat, da IP no caso, né, não estava convencida que o jogo venderia mais de 100 mil unidades em todo o mundo e, portanto, determinaram que não valeria a pena o custo substancial de marketing do produto para venda. Ou seja, os caras eles estavam produzindo o jogo de uma forma que eles acreditavam poder convencer a Warner de já pegar esse projeto praticamente pronto Entendeu? E só investir no marketing E a Warner recusou tenso, muito tenso. E aí, continuando aqui, meus amigos, ó, descendo mais um pouquinho, ó, desde aquela época, iBallistic se tornou um grupo legítimo de desenvolvimento de jogos, ao invés de apenas uma equipe de fanáticos por Mortal Kombat, talentosos no caso, né? E assinamos vários contratos de jogos para produzir para o Playstation 5, Xbox Series S, X e Nintendo Switch. Também aprimoramos a nossa tecnologia de reversão online, isso daqui tá traduzido ao pé da letra, viu pessoal? Com alguma tecnologia proprietária que aprimora o GGPO ainda mais para uma produção incrivelmente suave em grandes distâncias. Aqui ele tá falando no caso do modo online, esse GGPO, pelo que eu me lembro, vocês podem até me corrigir aí, foi o netcode utilizado no Mortal Kombat X e eu acho que no Killer Instinct também, no Killer Instinct 2013 aí, no caso. Usaremos os Epic Online Services para que o jogo também suporte o jogo cruzado entre todas as plataformas, no caso ele tá falando do cross-gen aqui, pra gente poder jogar ali PC contra Playstation, contra Xbox e tudo mais. Estamos confiantes de que poderíamos fazer um jogo que seria bem-vindo pelo cenário de torneios da FGC, incluindo Combo Breaker e Evo. Estamos planejando criar meticulosamente cada detalhe de cada estágio e personagem em glorioso 3D. Claro que toda fatalidade, brutalidade, amizade, no caso, friendship, né? Os personagens e as fases terão uma resolução em 4K e 60 quadros, 60 fps no caso, né? De ação de jogo através do poder da Unreal Engine 5 nós até mesmo refizemos toda a música, dando a ela um som cinematográfico moderno que incorpora instrumentos reais. E assim cara, eu acho interessante pra caramba eles estarem levantando esse ponto desse projeto aqui agora, porque assim, algumas coisas um tanto estranhas aconteceram não muito tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram, o nosso brother do canal By Speed, nosso querido Speedão aí né, ele chegou a fazer um vídeo comentando sobre os problemas que ele estava tendo com as remixagens das músicas clássicas do Mortal Kombat. Eu acho que vocês se lembram disso daí, né? Que ele tava tomando muitas flags no YouTube por conta dessas músicas que não faziam o menor sentido, porque eram músicas antigas ali e eles estavam entendendo como músicas novas e tudo mais. E foi uma coisa que ficou na nossa cabeça. Tipo assim, pô, por que que eles estão remixando, remasterizando essas músicas, entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com esses 30 anos de aniversário de Mortal Kombat. A gente não sabe. Mas não é algo que a gente possa descartar aí da nossa mente, né, galera? E aí a gente vê esses caras aqui falando sobre eles estarem fazendo esse Mortal Kombat 3 de remake como uma forma de tentar convencer a Warner de lançar esse projeto, eles fizeram até petição e tudo mais. Eu acho que seria o momento perfeito para o Warner abrir o espaço para os caras lançarem esse conteúdo aí como uma forma de comemoração, mesmo dos 30 anos de aniversário, entendeu? Porque o projeto deles está muito da hora, cara. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens dele para vocês aqui. Agora nós vamos lá para o site dos caras que eu deixei separado aqui também para vocês conferirem. ó. Aqui na iBallistic nós temos orgulho de oferecer experiências ricas e referentes que nossa base de fãs pode desfrutar e mergulhar. Nossos jogos sempre oferecem muito valor de repetição e a capacidade de jogar e competir online. Aqui, ó, eles têm alguns jogos que eles já desenvolveram, entendeu? Sem Lei, que é um RPG de luta que está em desenvolvimento. Eles têm o Beatron 2000, que também, que é um VR music rhythm game, um jogo de VR que eles fizeram também. Sangue frio, que é um RPG de ação. Aqui tem detalhes aqui dos jogos que vocês podem acessar o site deles e poder dar uma olhada depois. Eu deixo na descrição e tudo mais para vocês conferirem. Um pouco mais Pra baixo aqui, ó Nós temos a equipe por trás De todos esses projetos ali Que a gente acabou de ver Incluindo o do Mortal Kombat E agora, meus amigos Vejam só que da hora Esse projeto do Mortal Kombat Trilogy Remake Que eles estão fazendo Aqui a gente tem a tela de versos Com o nosso querido Sub-Zero clássico E o Ermac também Totalmente refeitos na Real Engine A gente pode notar aqui É aquela mesma tela de versos Que a gente conhece dos jogos clássicos aí Mas com os personagens Em uma renderização melhor, entendeu? Os traços melhores ali 3D mais aprimorado, entendeu? Utilizando todo o poder da Unreal Engine 5, que a gente sabe que ela tem. E aí, seguindo um pouco mais aqui, ó, em outras imagens, a gente tem aqui agora, em termos de gameplay, o cenário do Mortal Kombat 2 totalmente refeito, a gente não tá vendo os espetos aqui, porque ele tá com uma proximidade de câmera um pouco maior, eu acredito. Quando os personagens pularem, na verdade, a gente deve ver. Eu não lembro se no Mortal Kombat 2 a gente já enxerga, eu acho que sim. Aqui é por conta da perspectiva mesmo. Mas a gente pode ver aqui, ó, o Baraka totalmente refeito, o modelo 3D dele. Ainda é o classicão que a gente conhece Só que agora com texturas melhores O 3D dele tá bem mais da hora também, entendeu? E aí, ó, vamos lá Prosseguindo que nós temos mais alguns pra poder mostrar Nós temos aqui o nosso querido Luiz Deixa eu tirar minha câmera rapidinho pra vocês verem o Luiz aqui Porque ela tá bem na frente, ó Nosso querido Luiz ali no modo agressor ativado Paraquinha também E o cenário The Pit que a gente conhece Também totalmente refeito aí o modelo 3D, texturas e tal A renderização tá muito da hora Bem legal mesmo E aí, ó, vamos pra próxima imagem aqui Porque ainda tem mais algumas Ao nosso Broad Goro aparecendo aqui também naquele cenário The Portal, entendeu? Classicão, eu lembro até do Mortal Kombat Shaolin Monks esse cenário aqui, cara, porque ele me fez passar muita raiva, vocês não tem noção. E aí, nosso querido Baraquinha repetindo aqui, Baraquinha tá sendo o astro dessas imagens, cara. Ele tá aparecendo em todas. Com essa renderização maravilhosa desse jogo. E aí, nós temos mais essa daqui, cara. Olha esse Raiden, mano. Na moral, a forma como tá sendo apresentado, o modelo 3D, a textura, a renderização, os olhos azuis aqui. Dá pra gente até ver uma bordinha aqui, ó. A olheira do Raiden aqui no nariz, cara, ó muito foda muito foda os caras estão fazendo realmente um trabalho muito sensacional eu fico muito ansioso para poder ver como é que tá o gameplay assim pura e simples uma luta inteira com fatality e tudo mais friendship ou então fatality no cenário mesmo que a gente tá aqui no Deadpool esse cenário clássico que tem essa piscina de ácido aqui que a gente pode jogar o personagem e bora porque tem mais algumas imagens ainda para a gente poder conferir vejam só o nosso querido Ermac no cenário The Subway utilizando o seu ataque clássico do raio aqui no personagem vale a pena reforçar galera que eles estão Mantendo tudo exatamente do jeito que a gente se lembra, mas com alguns aprimoramentos aí em termos de renderização, resolução, texturas e tudo mais. Então vai ser basicamente o jogo que a gente conhece, mas também com um netcode bacana para a gente poder jogar o modo online. Como eles disseram ali, eles estão trabalhando nisso também. Eles querem muito implementar isso para esse jogo clássico da Warner, entendeu? E aí, ó, seguindo, aqui eles mostram um modelo do Cyrex antigo. Vocês podem ver aqui que ele tá mais pixelado e tudo mais E aqui não, aqui a gente já vê uma renderização bem mais limpa Um modelo 3D muito mais realista, vamos dizer assim, do personagem E aqui também nós temos um do Sub-Zero, da mesma forma, entendeu? Ele em uma imagem um pouco mais pixelada E aqui um 3D muito mais bonito, muito mais bem feito, muito mais formoso, como disse o Madruga E galera, vou falar com vocês, eu fico muito empolgado para poder ver esse negócio rodando mesmo assim Eu acho que já tem vídeos, inclusive, na internet, bem curtinhos mesmo mostrando um pouco ali a movimentação dos personagens e tudo mais, mas quando tiver um vídeo de gameplay completo, mostrando uma luta inteira com fatality e tudo mais como eu comentei, é óbvio que nós vamos trazer aqui no canal para poder mostrar para vocês, comentar, discutir um pouquinho como é que tá ficando e tudo, eu só sei que eu fico bastante empolgado com esse projeto cara, e eu espero, espero mesmo que a Warner possa abraçar por mais que eles possam ter outros planos aí, para os 30 anos de aniversário eu acho que eles poderiam abraçar sim esse projeto, como mais um conteúdo para nós, fãs de Mortal Kombat, que gostamos pra caramba dessa era clássica também, né, pessoal? Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso que eu mostrei aqui, todas as informações que eu trouxe sobre a empresa, tudo que eles pretendem fazer com esse novo jogo, as imagens aqui que eu apresentei pra vocês também, como a renderização melhor, texturas, 3D mais bonita e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de cada um aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo